Flexibilidade. Como todos os outros exercícios, e tal como já aqui referi, é muito importante. Dedica -se sempre, pelo menos, um dia ou dois por semana para fazeres alguns exercícios destes que eu te vou aqui demonstrar. Vamos começar? Hoje irei começar de cima para baixo. Ok? E vamos começar por fazer movimentos circulares com a cabeça. Ok? lentamente Olha, roda para outro Vamos pelo menos repetir 3 a 5 vezes cada exercício, ok? Mais uma vez por este lado... Ok, vamos puxar lá trás o braço. Ok, Vou colocar aqui para verem como assim. Ok, troca, aguenta alguns segundos. Outra vez, a repetir. esteja completamente em extensão, que o cotovelo e todo o braço estejam em completa extensão. O que vamos fazer é puxar sem dobrar o cotovelo. Nós vamos ajudar com este braço a puxar e vamos olhar para a ponta da mão, ok? Puxa. Aqui tenta controlar sempre a tua respiração, também é importante, ajuda a relaxar. Vamos fazer para o outro lado e troca, braço em extensão e puxa com a outra mão, com a outra mão junto, ok? E então, vamos alongar aqui, toda esta. Uma perna assim e a outra assim, nesta posição. E o que vamos fazer é apoiar aqui e vamos lá o outro. Não vamos curvar demasiado nem fazer isto. Vamos manter o braço em extensão e apenas vamos. Vamos sentir a alongar aqui. Ok. E volta. Nesta forma e estica bem as costas direitinhas, as costas direitinhas, ok? Puxa e senta no lugar Puxa bem, puxa a ponta dos pés, agarra na ponta dos pés e puxa. Vamos ficar como se fôssemos uma coxa. Okay. E agora, puxa outra vez lá atrás, estica e volta a enrolar novamente. Okay. Enrola. E vou a A perna deve manter-se esticada, se não forem capaz de fazer assim, fazem aqui, aqui, onde conseguirem, onde se sentirem confortáveis. Quem conseguir, vai até lá, até a quem consiga mesmo completamente, ok? Eu consigo até aqui e estica. Não vamos forçar, baixa a cabeça, olha na direção do colchão e... E aqui vamos repetir as três vezes, fechado do mesmo modo. E vamos voltar. Puxa. E volta. Expira e expira, também é E ajuda a relaxar, como já disse anteriormente. Puxa a perna, ok? Desta forma e toca com um atasco. Olha para trás e puxa bem. puxa o braço contrário, a perna, ok, o braço lá atrás e olha na direção da mão contrária, ok, puxa bem a perna e relaxa um bocadinho, repete, Na pontinha dos pés. Quem não conseguir chegar na pontinha dos pés, vai até onde consegue, sem forçar, Ok? Vamos primeiro lentamente, lentamente. E puxa. Volta atrás. Relaxa um bocadinho. E vamos voltar a repetir. Esticadas e última vez. E volta. Vamos fazer o mesmo com a perna contrária. Fica direita em extensão em baixo, esquerda em extensão em cima. da perna esquerda, nesta posição, e esta vamos elevar, ok? E vamos fazer o quê? Puxar a perna, contra, puxa, vamos puxar o máximo que possamos Saiu aguentar uns segundinhos. Fica um bocadinho. E relaxa. Agora vamos. Continuamos nesta posição. Okay? Puxa a perna esquerda para o lado direito. Ok? E esta estica e olha lá. Olha na direção da mão esquerda e puxa a perna esquerda para o lado direito. Pé. Vamos aliviar. Bom. E a mão esquerda fica a extensão e olhamos para o lado contrário alivia e volto outra vez a fazer pressão Aqui o que é que eu quero fazer? Vamos colocar assim okay? e vamos esticar bem lá atrás, ok? Vamos esticar, estica, Vou voto até ligeiramente, um bocadinho e puxa. pressão nas zonas em que queremos alongar. Neste caso, estamos a alongar aqui e a aliviar também esta zona que nos ajuda neste movimento e que alivia bastante. Ok? Vamos repetir uma última vez. Estica bem lá atrás. Nesta posição Iremos ficar agora assim E puxar a perna de trás Puxar a perna de trás E vamos tentar ficar minha What? Так что, до встречи!